Continua Sobe 4 e o Simon vai pro baixo Fuzileiro dinheiro acho que, que sobe não, sobe Top, Sobe, Simon, você marca buraco, você marca buraco Simon, marca buraco Tá Ah, mas deu bosta o Fuzileiro tem que ficar cover Ah, mas vai, vai, vai, sobe Ih, varzeou, varzeou, entrou de skin, entrou de skin, entrou de skin Skin, mano Da cover, da na... cover Continua, continua até k 2 Continua até TK-2 que médico aqui, Médico aqui, Médico aqui, vai ressar, vai ressar o ente Eu pego, eu pego é Voltaram, voltaram, voltaram Tem um ó, ó, tem aqui ó. ó Médico... Médico aí de baixo, o Knight Knight, você pular aí o médico tem de baixo é que é que é. De baixo de você, o médico Voltou, atrás da caixinha essa? Na beirada do buraco agora vir, povim, vir. Caralho, tô pulando nessa porra Não, não, não, de merda do bom. Tem do que Tem, velho. Ai, ai. Quer dizer que ela não vou chocar quanto bombe. Que é no, oh. no bombe. Tá lá. Vou tocar ele lá de novo. Lá, ó. Boa. Vai, que vai dar resto, mexe vai dar resto, ó. Vai restar, ó, restou. Tem granada, não? Mexe que vai tentar te dar assim, velho. Vai, Eu tenho ah, 30 fala. segundos só, velho. É. Essa porra ainda. Aí, ó. Boa. Boa. os é. em cima dos nubinhos tentar dois, dois de, de novo. dois né? Luke, Luke, você. Porra, você, vai, você vai, sair sair. vai, bora. Luke, quando você subir, você vai pro caixote marcar, da cover lá. Melhor. Fica naquele caixote dando tá cover, enquanto o IKZK vai, vai pra casa. É, aí não, aí não Depois que a gente entrar, você vem Não, não só pra plantar bomba Tem cara aqui, tem cara aqui, calma, calma Tem que ler, tem que ler, tem que ler É, deu dano nele, vai, vai, vai, que deu dono dele Bomba derrubada, ah, bomba derrubada bombas tem dois, gente, de tamo querida. junto Aff, ah, eu tomei Ai, costa, velho, caralho É melhor eu abrir bomba, não, velho o negócio por cima não me dá onde ser. O é inimigo drama. eliminou nossa equipe. Mas vai, mano. Planta a bomba. Você não tá dois, velho? Abre, deixa eu abrir o bomb. Planta a bomba de querida. Não, sim, que, que a gente não, não testou ainda, dois. Tá muito bem assim. Bomba derrubada. Tá ali, tá ali, tá ali. Me é levou, é me levou. Ressa, essa. Querida. Aí Night, aí Knight. Tem outro, tem outro, tem outro. Nossa, os já pegou. aí ah, eu falei que tinha outro. Oh, a a a a coisa coisa. É. Não, vamos vamos de novo. Não planta, planta aquela play não. Não planta aquela play, só depois. Início bom, da de Ai, porra velho. Pô, desmocar, Não gasta não, gasta não. Desmocar, não. não, não, não, não, não, não Bomba derrubada. Ah, eles me travaram, mano. Não mais. É. Bomba de ah, Pera passou na minha frente. Cadê? Cadê? O médico ah, levei o Um dos médicos eu levei. Tá aí, ô, Night Boa. Vem, resta alguém. Não, pra voltou, voltou. Ser, voltou. Costa, costa, costa. Vem, KZK. Puxa. Boa. Querido, me ajuda! Tome A lá, mano, quero barra 6 que fazendo porra nenhuma. Boa, tá lá no fundo. Bomba adquirida. Tá lá no fundo. Puxou o container verde. Container verde aí, ó. Acabou, deixa eu ver se eu aqui, né? Eu tô olhando, ele foi. Tá aí é pra apreci. É voltou, voltou. Não, aí, foi posso... de novo. Ai sim, não era verdade. Achei que era médico. Poxa. Foi mal, foi mal. Pode plantar, pode plantar ele é engenheiro, mano. você vai ter que ficar de olho na bomba bomba plantada não sobe não, não adianta subir. fica na escada lá, ó tem índio ó, ah, tá grande lá ó, o pézinho um tá lá ela fechou, a tá de tático. <risos> Se fudeu. Aí eu tá aqui ó, na, na sua esquerda, tá na né? colado na parede, deitado. Tá na esquerda tá aí Saiu. Sai. a casa abaixo. Acho que tá difusando, tá difusando a é colômbia. Eu já tá né? pensei, eu caí, eu caí. Valeu, valeu. vai de boa. Prepare a bomba. Caseca, tira aí, a cara dali, dali, mano. Vem, vamos. O quê? Não dá cara nesse container, não, cara. Será que eu vou ficar virado ali? Ah, filho, velho. Derrubei o cara, o cara me matou deitado. Vai tomar no cu. Aonde? Aonde? Bom. Oh Oh é Tá tomando as costas. Né? A ah, porra. Levei um. Costa, costa, costa Atrás do caminhão, atrás do caminhão Fuz atrás do caminhão, boa Essa de novo, Night. Equipe inimiga Valeu, eliminada boa. Rodada bem sucedida A gente tem que tomar o pessoal bombas, velho Prepare a bomba Não, doido Início da rodada Um, um, um, um, um, hein, Cazacão Vamos, descer Alguém tem que abrir o bomba embaixo, velho não dá pra virar por baixo e virar em cima ao mesmo tempo. Alguém okay, tem que ir? Ah, costa. Costa, já tem costa. eu tenho costa. Vou marcar trilho da próxima. Tem que mudar. Um tem que ter outro, tem né? Não tem nem como marcar ali. Eu marcar em cima e embaixo. Não, avançou, tô avançando aí. Avançou o um fuse aqui no meu corpo. Fuse médico. Pensa lá no fundo. Vai, vai pra outro bomba, vocês, vai. Ou só um campera, eu. Ah, não, tem um corpo de dorando ali. Tem um corpo de dorando ali. Eu acho que eu vou... É, faz né? o... Vai, vai, vai, vai, vai, passa por cima e, e, e planta lá na 2. Vem casecar com ele. Já que ele tá aqui. Ah, já tá no bomba, já tá no bomba, moleque. Né? Tá bom, tá é. esse. a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Oh. Prepare a bomba. Hum. Agora dá pra ir, bora. Agora dá pra ir, bora oh. Como é que entra junto com o Knight com, e com o com IKZK pela, pela esquerda aqui ó. Olha Pega as costas As costas, As costas! Costa, tem, tem, costa, tem, tem. Tô olhando. Não, vai olhar todo mundo costa, velho, vai frente também. Não levei um Eu ah! Caramba! Ah, um tá na van branco, na van azul. Tem um nas costas, tem um nas costas. Tá, tá no trilho, deitado no trilho, vai. Um, tem dois, tem dois, tem dois. Um aí, tem um lá no trilho. É ah, não morre, ruxa trilho, ruxa trilho. Voltou. Tá dando 3 Vai, vai ali, faz a mesma, faz embaixo. a mesma, faz a mesma. Descende os locais de instalação da... Descende agora. Aí, aí, mesma coisa, hein? Não, não, não forte, vem cá, vem não, forte. cá, forte. Fort Dá pra de kzk um, dá pé de um em um, Ele sabe logo. É um ah, mó cota, mano Vem por cima, vem por cima aqui, ó, é um, é um É um, gente, vocês estão fazendo pra dois? Ah, é o cara não, deitou véio. por perquinho aqui, aqui. O cara você tá, é um, mano Não, ele é tá aqui tá, deita aí, deita aí, deita aí, ele tá deitado oh, aí no buraco, aí, tá aí, ó Tá cover, tá cover aqui Tá cover, tá cover Nossa, bastante, velho Pode colocar A gente tem que mudar, velho. Desmanjou. Boa. vamos vamos vamo. Cadê o Boa. Cadê o É eu, é eu. É sai, sai, é o Vai, gemelo. vai, KZK, mais rápido. Dá pé de um aí. Véio. Bomba, desarmar. O que? já sobe ali. Dá, Sobe com o pé de Início da rodada. O Luke, se for, se for um, velho já desce do container é, aí. Eu aviso, eu aviso. Vem, vem pra dois que deixa um. Dois, dois um. Luke. É dois. É dois, dois. é, dois, é dois. dois. Como é que faz o back mesmo? Ele já tá plantando. Bomba é é aqui. Ô, louco, velho. Deu três PC. Nossa, os caras só pode... Não, tá bom. Olha aí que mandando seu corpo. Leo céu é, eu acho que é macro, mano. Ah, Engie dentro da casa, de casa abaixo, casa abaixo, Engie. O outro tá lá no bombe. Levo do bombe que o Engie tá embaixo, hein. Meu corpo dá pra ressar, dá pra ressar, Knight, dá pra ressar, Knight. O Engie, o Engie tá pra... na costa aí, ó, tem... de direita. Engenheiro engenheiro lixeira, lá naquela lixeira. lixeira, vem me dar a ô reserva... oh, Knight, vem aí, vir. Vai debousar, mano, sem tempo, porra. Ah, tá perdendo. Já era, já era. Cara. Hora de pedir res, mano. vamos Calma. Bomba detonada. Perdemos a rodada. Luke, vem para dois direto. Sai, não. Descendo os locais de instalação da bomba. Deixa eu dar deixa Início da... Eles vão Faz granada lá, ô... Não, o calma. Não passaram ninguém ainda. Eu olho o buraco, você olha o bomb Lu. Eu olho o buraco, Dois, ar... dois, Passou de mim, é. meu Deus. Faz granada olha bomba aí. Tem bomba. tá granada aqui. Abre vai. Caralho, vem na casa. Boa. Vamos fazer as armadas com o que você Agora eu sei como é que eu pego ali, ó. Eu miro debaixo. De vem o fuso comigo igual vem ali. Olha as minhas costas e na casa. Vou virar debaixo do carrinho. O Portak vai com você. Sobe, Fé, sobe, mano. Portec. Porra, mano. Passou um só pra um. Passou um cara só pra um. Um cara só pra um, é doido é um? É um, é um. Acho que não, hein. Bombe, bombe, bombe! Vamos fazer o back, faz o back só um. Tem cara na 2, mano. Tem na dois Tem, tem na dois Tem na dois é faz só um fuso que, que, que passou, mano. Fazer um back. que te tá, no mano. o colombiano tá aqui, o colombiano tá aqui. Toma. que bomba que é. É um, né? É, é um isso. Tem um trilho, eu acho. Tem um em cima, tem um em cima, tem HS. Um GHS. Vai desarmar, velho. Boa. Deveu os dois, vai desarmar, velho. Vencemos a rodada. Bomba desarmada. O que dele tá de renda O back é o beck é errado, com o botão o esquerdo. Ah, o back foi errado, tá? Meio confusão, mas foda-se. É porque os caras não sabem a tática. Eles não sabem. Ah, mano. Calma, é tá é o É um, é um de novo. Tem uma vamos daqui vamos descer, também, Knight, ó. Dentro do bomb, ó. Ah, eu tô ligado aqui. Dentro do bomb tem, aí, faz. casa, casa. Beleza. Calma, sim, calma, sim. Vem, vem, vem, médico consegui. Mata ele, não, deixa ele, deixa ele. Mas ah, vai por aqui, mas vai por aqui, você. Vai, vai. Entra, entra, entra, entra. Porra. Entra, entra, entra. Deu céu, mano. Boa, já, já, arma. Toma, toma, fruteu essa bosta. Vencemos a rodada. Bomba desarmada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Dá pra de um, dá pra de um prazer. O Luke tá esquecendo de vir aqui, velho. Deixa ele, deixa ele. Ô Colombiano, eu, é o que eu tô achando, velho. É, é dois, é dois. Pula. Subindo, tentando subir. Já tem subindo aqui, por isso que o Luke não tem que ficar aqui, mano. Tem que olhar essa janela aí, ó. E eu é o buraco. Ah, ele tá olhando lá, e vai buraco, então deixa ele. Não, não precisa. entra entra entra entra entra Nossa, papou meu triplo viado. Nossa, deu um hs muito bonito no cara. Já mata. Papou meu triplo corno. É Ele veio pulando, você viu ele, cuzeca. Ai, eu mano. Eu vi, velho. Não, na hora que eu levei o um médico, levei o Fuzi cá no fundo, ele veio pulando, falei Nossa, vai tomar na... na, na no peito Foda, foda, foda Ele veio pulando, velho Falou, Lut O botão aí vai vazar Vou dar um RV pros Nubis, viado Para dar Nubis, não. Não é, não, é. Joga bem Mas... o, os dois fuzis, velho. Engenheiro cagão. É que o cara tava de fuzil antes, não tava? Esse tá 16/14, eu acho. Tava de fuzil antes. a Tá de fuzil Ah, é verdade, dinheiro. Tava de dinheiro, né? E você tava preferia de nada. sniper, não tava? O, o Lord K? Não, acho que ninguém puxa sniper deles, não. Eu só fuzil